Fala galerinha! Tô começando mais um Cine Mostarda. E essa semana eu queria trazer para vocês como indicação o um filme chamado Aliança do Crime. É um filme que conta a história de We Bugger, que foi um dos criminosos mais procurados pelo FBI na década de 70 e 80. O fato mais curioso é de que este criminoso ele tinha como irmão Bill Bugger, que na época ele era senador dos Estados Unidos. Então, dois irmãos em locais completamente opostos. O mais bacana é, esse filme ele é baseado em fatos reais e vai contar a história a partir do ponto de vista do irmão With Bugger, que é James Johnson Bugger, o criminoso James Johnson Bugger. James Johnson Bugger, James Johnson Bugger. James Johnson Bugger e ele vai contar mais ou menos a trajetória dele, como criminoso, as coisas que ele fez, as coisas que ele deixou de fazer, é um filme bem legal, vai mostrar em alguns momentos o paralelismo entre o irmão senador e ele, que tem, tem um determinado momento no trailer que, que o irmão fala, os assuntos do meu irmão são os assuntos dele, eu não tenho nada a ver com isso, então é, é um filme que parece ser bem bacana, o protagonista é o Johnny Depp, o Johnny Depp, pra quem não se lembra, ele fez o, o Piratas do Caribe, todos os Piratas do Caribe, que inclusive vai sair um agora em 2017, vai sair um filme novo do Piratas do Caribe. Ele fez Edward Mão Tesoura, ele fez o Cavaleiro Solitário e cara, ele fez uma das coisas mais sensacionais que eu já poderia ter visto na minha vida, que foi ter doado 200 aparelhos auditivos no Rock in Rio zerando a fila do SUS. Simplesmente zerando a fila. Cara, isso é uma atitude fantástica para um ator como ele. Poucos atores fizeram o que ele fez, como, como eu posso dizer, como um, um, uma proposta beneficente. Então, pessoal, vale muito a pena assistir esse filme. Vai ter como irmão dele, quem vai estar tá interpretando, vai ser o Benedito... Cum Acho que é isso. Acho que é assim que se fala. Eu sou péssimo para nome, sou péssimo para pronunciar nome, ainda mais nome em inglês. Para quem não tem a mínima noção de quem que é esse cara, ele fez o Alan Turing, lá no filme O Jogo, O Jogo da Imitação, que conta a história de um matemático, lógico, que ele criou um dos primeiros computadores do mundo. Então, é um parte de um filmaço também vale muito a pena assistir para quem não assistiu e gosta de tecnologia ver como a tecnologia foi criada é muito mas muito fantástico Claro, ah, não lembrei ainda não lembrei quem que é ele ele foi simplesmente o smaug em o hobbit tanto no o hobbit 2 quanto no o hobbit 3 Ah, mas ele não participou nem do primeiro filme Sim, ele participou, ele foi o um necromancer no primeiro filme. Ah, mas não tem a mínima noção quem, quem ele é. Ele foi o cara que fez a computação gráfica, a, a captura de imagens para a computação gráfica. Então ele ficou cheio de bolinhas no rosto, que capturavam os movimentos dele, para fazer, fazer com que o Smaug, o dragão Smaug, tivesse todos aqueles movimentos de boca, de fala, a voz é toda dele então é um cara assim que ele ele se realiza pelas suas interpretações ele faz interpretações fantásticas então só por esses dois nomes eu já estou esperando o puta de um filmaço tinha até um filme de comédia para mim comentar que chama é, como sobreviver a um ataque zumbi se eu não me engano parece ser um filme extremamente engraçado mas eu resolvi falar desse filme de drama que conta uma história real porque ele me chamou muito mais atenção por essa carga de, de ambos esses personagens. Então é um filme que eu tô eu tô esperando, assim... Ao contrário do 007 que eu tava assim... Ah, vou com a mente aberta, assistir. Mas esse eu realmente já vou com uma expectativa um pouco mais alta. Isso pode ser extremamente ruim, porque eu posso chegar lá e me decepcionar com o filme. Como eu posso sair de lá falando... Caramba, que filme magnífico! Foi demais! Vim aqui no review e falar pra vocês... Caraca, que filmaço! Vale muito a pena assistir como? Pode ser aquela decepção total. Mas vamos ver, vamos esperar para ver como é que vai ser. Estreia aí na próxima quinta-feira, no dia 12 de novembro. Vai lá conferir, manda aqui para gente um recadinho. A gente está aqui no YouTube, youtube.com.br cinemostarda Escreve aí um comentário para a gente. Deixa um curtir para cima, um curtir para um, um descurtir. Você que sabe. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilha com seus amigos para mais gente conhecer. Se não curtiu, dá aquele joinha para baixo, manda um e-mail pra gente no cinemostarda@gmail.com, diz o que que você não gostou. Se for algo possível da gente mudar, a gente com certeza, nós com certeza vamos mudar. Então, ah, não sei, não tem? Manda Twitter. Twitter, o nosso Twitter é arroba, @cinemostarda. Mensagem vem direto para gente. Ou twitter.com barra cinemostarda, cai direto na nossa página de Twitter, certo pessoal? Ah, mas eu não gosto de nenhuma dessas mídias, eu só uso o Facebook. facebook.com barra mostarda sempre tem postagens maravilhosas sobre filme, as atualidades do cinema, novos trailers, sempre que sai um trailer novo, sai na nossa fanpage lá do Facebook, então confere lá, tem todos esses tem todos esses caminhos para você conversar com a gente, nós queremos saber a, sempre a sua opinião, Manda mensagenzinha pra gente. Beleza, pessoal? Um abraço.